E aí minha filha, tudo certo? Pois é, tudo bem, e você? Tô bem, tô muito bem Tô bem melhor do que eu tava menos de uma hora atrás, uma hora e meia atrás Sabe por quê? Porque agora é uma hora e meia na frente, não sei Exatamente que agora é agora, e agora não é agora a pouco. A lógica, para mim, tem alguns preceitos, que propõem algumas proposições. E eu estou sempre melhor agora, é um axioma. Se eu estou sempre me melhor agora, eu gero uma associação lógica que me traz o um estado de bem. E esse bem-estar é sempre maior agora. Eu acrescento o axioma sempre maior agora. Então eu estou sempre melhor agora. Entendeu? E quando o agora é o agora que segue um agora anterior que. que, que que estava melhor talvez impossível é difícil dizer melhor agora e quando por exemplo uma pessoa que o ser gosta muito morre é aí não sou Esse eu né corpo. é o um meu axioma mas se a pessoa se a pessoa que gosta muito morre ele pode ficar triste mas dá para isolar a tristeza Eu estou triste com isso Com o resto, não Geminianos fazem bem isso Entende? Sim, eu estou triste por agora Por agora generaliza muita coisa Aí, por exemplo Vamos supor que o ser está no enterro E o outro ser faz uma piada E você vai rir Mas você... é muito boa a piada Sabe aquelas piadas muito boas? Você ri, dá vontade de rir mesmo Sabe aquela risada gargalhada? Só que você está no enterro, né? Então você se reprime Você não ri do jeito que você iria rir em outro ambiente Isso é um estado de respeito né Mas se não estivesse em um enterro Se você estivesse em outro lugar o assunto teria mudado, o contexto teria mudado, a morte de quem você gosta muito não ficaria menos triste Mas você poderia rir da piada Não é vero? Vero. Então, a proposição e a preposição geram posições mas são posicionamentos hipotéticos. Qual é o seu posicionamento sobre a fome no mundo? Sobre austeridade, política, disfunção econômica, paradoxos morais. Não, eu tenho uma, uma posição X contrária a isso sobre justificativa Y e o resto e o seu café da manhã e o seu almoço, o seu jantar, As suas amizades, sua profissão, seu ofício, sua carreira não tem nada a ver com o seu posicionamento sociopolítico, sua condição geopolítica então você tem proposições e preposições que condicionam características pessoais que são isoladas em esferas. Tudo bem? Tudo bem. Então, onde ficam essas esferas, né? Então, o subconsciente, ele tem dentro dele o pré-consciente. O... Hum, o mesmo nome não pega bem, né? Ok. Porque o subconsciente tem o pré-consciente, tem o subconsciente, e tem uma espécie de limbo. <risos> Mas não é um limbo um... Sabe o jogo? Jogo Que você vai, sai fora Do programado e fica no limbo Sei É onde você não deveria estar é, não Arquitetura Arquitetura dele, então, Isso eu... Arquitetura é um bom nome Não existe arqui... Oi Mas você falou subconsciente tem o pré-consciente. O subconsciente e o, o limbo. E a arquitetura. Não põe limbo. Duas vezes. O que Então, eu fiquei sem. Eu <risos> fiquei sem criatividade. É. O, o, o subconsciente. O subconsciente. Dentro do, da categoria subconsciente, tem o que vocês acham que é o subconsciente. Aí é o subconsciente, põe como subconsciente. Ou põe como. Ou inventa um nome aí pra subconsciente diferente. Não sei. Pois é, fiquei assim também. Um... Porra. Ah, sim, é verdade. Eu tranco a rua de vez em quando, dá uma dentro, tá? Então, pré-consciente. E o neutro-consciente. Neutro-consciente é um termo que já buga, né? <risos> É, o neutro ele, ele é bem, bem, é bem, tem uma boa relação com, o, <risos> com o, o, o, o ativo, né? Com o positivo. Então, o neutro consciente ele é totalmente receptivo às condições externas. Tá bom, então é onde fica lá todas as informações os desejos que não estão sendo utilizados, é, as estruturas que não estão sendo utilizadas, todas as informações que não estão sendo úteis, tudo que não está ali presente no consciente do ser, tá? Então, eu vou chamar de subconsciente, pré-consciente, subconsciente receptivo e subconsciente... Arquitetura. De infraestrutura, de arquitetura então não é neutro, receptivo receptivo é bom receptivo então receptivo, consciente não parece, Nossa. não parece bom não, subconsciente receptivo, eu não estou usando o termo consciente sozinho não, porque o consciente é parte de uma outra camada certo? porque a gente tem o subconsciente o consciente e o, o, qualquer outra parte que você quiser. Mas eu tô deixando a palavra consciente como designando o, o consciente? É que tem o, o consciente, né? E tem o consciente comum, né? Que é externo, tá? Que é Exato, mas... a mente do meio. Mas não é o, é o subconsciente? Não. Então. então... Eu tô colocando para ficar sempre uma palavra única para cada coisa e não fica ambíguo para mim. Subconsciente pré-consciente, subconsciente receptivo e subconsciente arquitetura. Então a gente está dividindo o subconsciente em três camadas. Isso, é. Ficou bom. tá vendo? Até que você não é burra. Não, eu tô é, piada, é piada, é, piada interna. Você piada. me não, mas fica consistente Eu não sabia o nome, pedi a tua ajuda Mas esse até que você não é burra É piada interna Não é até que você não é burra Até que você não é tão burra, não é assim? eu Não sei. Não é assim? Como que chamaram o médium? Caralho até que, você não é, até que você não é tão burro, né? Na mensagem do Facebook eu não sei você, você não é se lembra? Mundo. De todo <risos> Até... Ah, desculpe. Eu tô, tô mal de referência hoje, gente. Até que você não é de toda burra. <risos> eu tentei fazer a piada. Não foi boa. Mas quem não tenta, não consegue, né? Tá ok. Aí, tá ok. Tá tudo ok. Aqui estamos... Estamos alinhados. Alinhadinhos. Um, onde ficam as crianças, tá? As crianças, elas ficam em, em nível de útil, nível de que, do que é útil, tá? Então, temos três níveis de utilidade. O primeiro nível fica a nível consciente do ser, tá? Aí é consciente mesmo, tá bom? O segundo nível fica dentro do subconsciente, lá no pré-consciente. O terceiro nível fica lá no receptivo. Dentro do subconsciente, no, lá no Uh, no, no degrau receptivo, tá? Posso continuar? Uhum Que bom uh, para que que isso serve, tá? Dentro da dinâmica de interação A humanidade Usa esses três níveis por exemplo, crenças externas na humanidade dissociativa. As crenças externas, elas estão agindo diretamente na terceira camada do ser. A gente está dizendo a terceira camada do ser, o subconsciente receptivo. Exatamente. Então, as crenças Externas que você está dizendo são as, tipo, as, as, as várias dogmas. propostas subliminares de crenças que bombardeiam o ser quando ele, ele sai na rua. Isso, e propagandas, é, crenças familiares, dogmas religiosos, dogmas sociais e econômicos. Okay. No pré-consciente ficam as crenças que o ser tem sobre si mesmo e sobre o ambiente comum. Tá certo. Inclusive no nível então, pré-consciente, no subconsciente e pré-consciente, onde vão estar as crenças que vão permitir a ele rejeitar, analisar. Uh, questionar as crenças que ele está recebendo do ambiente interativo comum, certo? Através isso. Vocês podem chamar isso de crenças morais. Se você não sabe o que é moral e ética, ouça o áudio sobre moral e ética do Marabox. Crenças, essas crenças que o, te, o ser tem sobre si mesmo e o ambiente, certo? É, se o nome moral é ruim, crenças comportamentais. No consciente, é, se tem o resultado das interações das crenças comuns, dogmas, padrões, sejam associativos ou dissociativos, aonde ocorreu a ambientação e assimilação do que o ser fez do ambiente, está no nível receptivo do subconsciente, e a, a interação do pré-consciente. Esse conflito ocorre entre o nível terceiro, o nível terciário, sempre quis dizer terciário, e o nível secundário, nível, é o segundo nível, pré-consciente. Aí ocorrem os conflitos. Se ocorre... Oi? Estou me perdendo porque tem hora que você usa o termo, tem hora que você usa o número, então deixa eu te acompanhar. Você está dizendo que quando há conflito... Esse conflito, essa percepção de conflito que ocorre no nível consciente, que você está chamando de nível primário, na verdade, representa um conflito entre um, uma crença que está no nível subconsciente receptivo, que você está chamando também de nível terciário, e uma crença que está no subconsciente pré-consciente, que você está chamando de secundário. Isso, isso. isso. Ok, então... Só para melhorar ainda mais a a, a a didática e o entendimento. Segundo nível pré-consciente, eu. Terceiro nível receptivo, nós. Se não há uma boa comunicação entre eu e nós há um conflito. Mas essa determinação de que se não há uma boa comunicação entre eu e nós, é um, há um conflito, isso já não é uma crença que você tem sobre si mesmo e o um ambiente, então seria já também uma crença a nível do pré-consciente, porque eu posso programar para dizer que se há. Uma diferença entre eu e nós, ali há apenas uma diferença entre eu e nós, não necessariamente um conflito. E assim Justo. Eu não me coloco num numa configuração conflitante com o que eu observo, e sim numa configuração analítica. Justo e muito bem colocado. Mas o termo nós designa a, a condição das crenças a nível receptivo. Então, para ficar mais, é mais fácil de saber, para o ser, identificar onde estão as crenças, para ele, na visão dele, na concepção dele, toda a crença que remete a nós está no nível receptivo. E o que seria, então, um exemplo de uma crença que remete a nós? Eu não posso Uh, o que seria uma doença para nós um, Se eu sair de casa e seguir a minha vida Eu vou abandonar meus pais, sabe? Sempre é uma coisa que remete a uma justificativa externa Remete a uma razão externa Tá certo, comparado com uma, uma oh. proporcionalidade, porque vai haver uma proporcionalidade ali, certo? Outras outros, outros, outros... É, frações, você vai ser uma fração de uma coisa, de um grupo maior, é isso? Isso. E as crenças morais, ah, é o tipo, regras para a tua conduta, eu sou livre para sair de casa. Eu sou Isso. Livre para morar em outro lugar, eu sou livre para me mudar. Eu Isso. Sou, sou, são sempre... razão interna. Isso. Que dá sempre um, porque é, é... Isso. Dividido por mim mesmo. Isso. Mas o nós então são coisas que sou eu como integrante de um grupo. Isso. Grupo. Isso. o nível roxinho, né? Problemas no terceiro nível do ser receptivo. Nível roxinho. Da, da espiral, roxinho, roxinho dissociativo, tá? Sim, que se, que se. Que se amplia integrando num nível amarelinho integrativo, certo? Ou pelo menos onde ele. Exatamente. Não, não abandona ninguém. Exatamente. Percepção segundo nível, pré-consciente, eu vermelhinho. Tá. É, Para quem não tá entendendo essas cores, que faz... estudos os áudios sobre dinâmica ciencial, sobre a espiral da consciência. Eu não me engano também do Marabox. Marabox é referência. É, é. É, é do Marabox. Sim. Marabox é nós, alicerces da humanidade. Tá Boi? Ah, então tá. É, mas, é um tribo, família, grupo. E, Isso. Um o vermelhinho é independência. independência. Eu. É a Justo. Ah, agora, esses dois que, que eu disse, com os receptivo e pré-consciente. Ah, escuta, para fazer essa aula, se você não tá com um caderninho na mão estudando, favor fazer, tá? Pega um caderninho, vai, vai, vai escrevendo e fazendo o seu diagrama, né? Seu fluxograma aí do teu jeito, de um jeito que você entenda. Vai pausando, né? Tem até o benefício da pausa, né? Tá melhor que você, hein, Tchugana? Ah. <risos> Tô brincando já está habituada, está treinada já a vida inteira. A vida te, trou a vida te trouxe esse momento. Né? Porque <risos> estou sempre melhor agora. Exato. Você adotou, né? Adotou. <risos> o que é bom a gente adota, não copia. Adota. Isso. Ah, voltando. Esses dois que eu disse, né? Perceptivo e pré-consciente, são dentro do subconsciente. O ser só acessa essas informações através de reflexão. Ah, Isso que é o processo do consciente ter olhar para dentro, assim. isso. Agora, isso. A, a reflexologia, né? Estudo desses reflexos estimulados pelo ambiente externo ou por isso por percepções e autoanálise depende de níveis saudáveis. O ser precisa ter um roxinho saudável para entender a estrutura de crenças que faz parte do seu nível receptivo do consciente. O ser precisa de, de uma estrutura de independência, integridade e eu minimamente desenvolvido para poder compreender sua moralidade, suas crenças morais seu comportamento, o eu desejo, o eu quero, o eu livre do pré-consciente. E aí temos o consciente. O consciente todo mundo sabe. O consciente é onde uh, é onde aonde é resulta as treta. né? Ou as coisas boas, né? É onde está o foco. É onde está a dimensionalidade do ser, a quantificação, a qualificação, a percepção, o direcionamento, é onde ocorre também o primeiro contato com o ambiente externo, é onde, é onde há o reconhecimento dos padrões, proporção, projeção, percepção psicotemporal de passado, presente e futuro, de todas essas questões Zé, é. É, a gente falou do subconsciente para consciente vão estar ali as crenças assim do nível vermelhinho o subconsciente é receptivo no nível ali, rostinho mas e o subconsciente de arquitetura vão estar ali as crenças de sobrevivência não no nível verde? não um... Onde fica o nível BG das, das crenças de sobrevivência ou vivência no seu estado saudável? Então, é nessa, nessa... as crenças de vivência é extintivo. Aí é estudo do inconsciente. Ah, certo. tá certo. Okay. A um é, é arquitetura é como deveria ser. que aí a gente introduz o Quarto campo, né? Consciente, saiu do consciente, entrou no subconsciente. Temos segundo nível, pré-consciente. Terceiro nível, receptivo. Quarto nível, arquitetura. Então, na arquitetura estariam as crenças, digamos assim, ideais, certo? Eu diria as crenças ideais, é um bom termo, mas eu diria onde estão os axiomas da humanidade mas no sentido dos axiomas estou usando ideais no sentido de como, digamos assim, deveria ser, sem bug isso, axiomas primordiais axiomas da humanidade como é, integrais aos direitos humanos tá certo então mas não se trabalha, então esse nível já está já tá funcionando certo? esse nível está tá tranquilo? Ontem? isso onde bulga é o subconsciente receptivo nas crenças tribais e o subconsciente pré-consciente do... Isso, do isso. E bulga por quê? Porque a ambientação tá no receptivo. Essas merda... Resolvendo essas treta A camada de arquitetura... Né, a quarta, quarta camada, quarto nível, ele já tem os dados necessários para integrar e, a, e ajustar o psiquismo né, do ser. As informações já estão ali. É por isso que lá no início a gente dizia que o ser humano não evolui. Né? As informações já estão disponíveis. Todo mundo já fez o pacote do download, tá? Não precisa nem reiniciar a máquina. Aí, aí, vamos para uma ferramentinha legal, tá? tá? Tudo que é está em mim e tudo que está contido em mim e sou eu. Estruturalmente falando Me ajuda E manifesta A plenitude Da saciedade, serenidade e equilíbrio A plenitude dessas três Dessas três expressões Isso aí já vai gerar equilíbrio Já vai gerar no mínimo Tranquilidade, entendeu? Alívio E se o ser tá, tá agarradinho nas questões do pré-consciente e do receptivo Você não precisa ter medo de questionar, de interagir ou se auto-questionar se você está agarradinho Porque se você limpar a poeirinha, a luz entra, entendeu? No caso dos seres humanos, a luz sai, né? É, a luz sai, só tá mais, tá? A luz só sai, tá é. é. Então é isso, tá? É, é, hum. é, então o que você tá chamando de crenças, e, e, e onde estão as sub as subcrenças então seriam subconsciente, subconsciente? A, as subcrenças precisa da parte 2, né? Não vai dar tempo, porque ficou muito carregado. Tá bom, mas então, <risos> vai com calma. o título não vai ficar só: humanidade, crenças e humanidade... Não, a gente põe parte 1, parte 1 do lado, depois põe parte 2. Amanhã eu gravo a parte 2. Tá certo, tá combinado. Você aceita meu convite? Eu aceito o seu convite. Que aí fica mais fácil pra pessoa que tá em autoanálise ficar tranquila, porque a informação tá ali. Tá dentro dela. Lembra que a gente dizia que tava dentro dela e tal? Agora tem um mapinha. É meio superficial, mas já ajuda. É, mas acho que já ajuda o processo de reflexão. Porque assim, quando a pessoa olha pra si mesma e encontra pensamentos, ela já sabe. Onde tá, ah, né? Tem um norte. Exato, onde está, o que fazer, como.. Fazer com aquilo É bom também tanto é de, Por exemplo, os alunos que fizeram o curso E estão fazendo Os que fizeram e os que estão fazendo Da dinâmica ciencial Isso aqui é material muito rico Para ser usado Na análise de, de, de seres Ou conjunto de seres Que estão em cada nível Cada dedral da espiral Porque todos os, os dedrals Têm roxinho e vermelho roxinho de primeiro de segundo nível ou vermelhinho de segundo nível né? é, você, E onde fica a, a atuação? Qual o papel da coroa nesse processo? Trazer os padrões da arquitetura os axiomas integrais para o nível consciente respeitando o nível receptivo e pré-consciente. Então, quando eu estou fazendo essa análise dessas, dessas, dessas crenças e, e observando o que que está o que que tá na caixinha de Pandora, a inspiração para para se fazer um reajuste vai vir através da coroa, vai parecer que está vindo do meu consciente. Mas aquela inspiração pode ter vindo da coroa? Porque a coroa tem acesso à arquitetura, certo? Tem. Deveria vir, né? Ah, deveria vir se a coroa sabe como trabalhar? Isso. Porque isso aqui é novo, infelizmente. Tem. O material vai ser usado para poder... Ser passado algas, né? Do, tanto do lado de cá como nas camadas de arquitetura também. Entendi. Tá, então onde a coisa ah, não funcionou bem foi que os próprios seres da coroa que estariam sendo, digamos assim, os navegadores do ser aqui. No processo encarnatório Não tinham Não sabiam como ser navegadores Se não tinham mapa tampouco, certo? É, a coisa bugou geral, né? E os navega o navegador, né? O capitão é o ser que está encarnado Ele que diz sim ou não Aos suportes Mesmo sem esse mapa ele, A coroa tenta ajudar Eu espero, né? Ahm... Um... Mas eu diria que poder... é todo, todo mundo ruim Mas para a coroa poder ajudar de forma efetiva, a coroa também tem que estar saudável? Justo, todo mundo, todo mundo saudável, todo mundo bem Mas eu não diria mas... que a coroa são os navegadores, não O comandante, né? o navegador ali É o ah, ser mas... que está encarnado, né? Não, mas o navegador, ele tá no, no banco do passageiro. Sabe Rally? Onde vai o, o, o piloto? Ah, sim. É ah, sim, desculpe. E, como você vai estar tá ali, você tem que estar tá prestando atenção no território e não dá pra você ficar olhando o mapa e ao mesmo tempo dirigindo. Então sempre tem um navegador do lado. É, o navegador tipo de Rally. Agora sim, é, concordo. Ele vai falando assim, ó, vai vir duas curvas pesadas aí pra direita e então, tal, entendeu? Desacelera, ó. É, é bem gostoso. Ah, sim, né? Concordo. É para não dar acidente de percurso? Sim. Ah, então, no sistema funcionando, como deveria ser? Ah, o ser receberia essas crenças ideais, esses axiomas primordiais a nível consciente, quando ele faz essa, essa reflexão sobre si mesmo. E aí ele mesmo faria esse reajuste entre as suas crenças subconsciente consciente e subconsciente-receptivo? É, no sistema ideal ele teria tanto os axiomas integrais a nível da coroa como no ambiente que ele está se ambientando, né? Ah, é verdade. No sistema realmente ideal ele não teria se ambientado no ambiente negligente de abuso, é seres despreparados para acolher um ser humano. Isso. Tá. Mas parece então que o sistema falhou em vários pontos, certo? É geral. Porque mesmo que ele tivesse se ambientado ou tent... mesmo não haveria possibilidade dele ter se traumatizado. Se mesmo no, É igual ali, mesmo ali no, no, no, numa parte mais um, precária do percurso, se ali houvesse um navegador fornecendo a esse ser axiomas uh, íntegros, entendeu? Conduzentes com uma análise propícia daquela situação. É. Tem é, então, é como falhou falhou em vários níveis é como eu disse é uma bosta é, porque no, no sistema ideal era para coroa ter sido poder agir como um certo firewall certo do subconsciente receptivo um, não não não não receber certas um, certas crenças É, a gente tá ensinando as pessoas né, que estão ouvindo lá, vão ouvir aí do canal é, para as pessoas não sei se é muito útil a gente ficar falando o que a coroa deveria fazer porque a, a coroa tá estudando lá de cá também mas eu sei Mas eu acho lá. que pode ser efetivo em termos... É igual jogar um, um, um RPG. se Você sabe que a brincadeira é RPG? E se quando o ser olha para si mesmo, a nível consciente, essas intuições não estão um, emergindo de maneira fluida, um, ele não pode usar a agência dele para falar assim, ô, oh, amigos, dá uma traição. Três, é, mas ele também não pode projetar a culpa, né? Porque às vezes ele não tá indo pegar a carninha no self-service. Às vezes ele não tá deixando, porque é apegado a algumas crenças morais, a nível de pré-consciente. É, eu me esqueço que nem todos os seres interagem de forma fofinha. Nem todo mundo Às vezes, ah, eu quero viver bem, em paz Mas e o coleguinha? o coleguinha não, que tem que morrer É, exatamente. Aí você fala oh, oh, oh, oh. Então, né Então pode ter a melhor coroa do mundo Ayrton Senna, Fred Mercury uh, Sócrates qualquer ou outro general lá Marcos Aurelius Pode ter a coroa top, sabe? Aí a coroa vai ficar castrada <risos> Mas também pode ter a coroa ruim Não tem problema de você falar oh, Tá ruim gente, eu quero diferente Eu quero melhor, não tem problema algum De você chegar e pedir Não tem problema algum Desde que você saiba que é uma corresponsabilidade É um processo baseado em parceria e aí você terá todo o suporte Se você tá ouvindo esse áudio Sua coroa também tá estudando Tá? Então, não se preocupe A agredir sempre Com respeito, não faz Sempre Eu concordo, mas eu tenho que tomar Cuidado porque nem todo mundo é igual você Que chama pra conversar com sobriedade Às vezes a pessoa fala a Minha coroa é uma bosta, por isso eu tô fudido Vou chorar né? Sabe, fica terceirizando culpa. É. Fica projetando vitimismo. Tem um vitimismo, né? Triângulo do drama com a coroa. Tem o áudio também sobre Triângulo do Drama. Tem. A gente, vários, né? Cada papel no Triângulo do Drama foi. Tem bastante, tem bastante conteúdo. É, tá bom. Outro dia o rapaz chegou e falou: ouvi todos os áudios. O médico falou, tá porra, né? Ficou lisonjeado. O menino não falou nada, né? Mas ficou lisonjeado com o tempo empregado, né? <risos> é. Você também ouviu todos os áudios, né? Porque você tá junto, né? Mas você não veio buscar atendimento, né? Então. Você já tá. A pergunta funcional, então, seria ouvir todos os áudios e minha vida está, está melhor. Porque a gente tava falando da utilidade das coisas Ah, sim, sim é. aí ah, eu ouvi todos os áudios e tal Aí fez um atendimento de reconhecimento Mas a pessoa tranquila, só pediu para conhecer mesmo, né? Eu acho que é direito da pessoa também, né? Sim, claro. é. então, todos os áudios dá o quê? Dá umas... umas bem umas 3.500 horas ou não, dá umas 2.500 horas aí de, de dedicação <risos> Enfim, né? Não precisa ouvir todos os áudios E também não precisa começar lá do, do, do início ouvir Se você quer ouvir, vai ouvindo do presente para o passado Às vezes as, as ideias estão até melhores que foram... Melhor desenvolvidas, se baseando em outros conceitos que vieram depois Então, fica tranquilo, não tem essa cobrança Eu não disse isso em nenhum tom comparativo É, Zé, peraí que agora... Eu acho que você respondeu, mas eu me esqueci Qual... <risos> Acontece onde onde dizer é que fica isso tudo aqui é subcrença, então, certo? Se está no subconsciente é uma subcrença. O que que não como subcrença é sobre crença? a gente vai falar depois, na parte 2. Ah, tá certo. Hoje falamos só humanidade e crenças. É hoje a gente falou do mapinha. Agora, como usar o mapinha, a gente vai vai vai trazer, tá? Mas foi aí que eu me perdi porque a gente falou do mapinha. Então tem uma outra parte do mapinha onde a gente vai falar da subcrença. Tem o mapinha como ele está, ele está completo. Não, não tem mais. Tem mais. Tem mais informações. Até aqui tá bom, já tá bem, a energia tá bem bastante. Tudo isso aqui já vai refletindo para saber onde como é que você sente a, as crenças morais, as crenças comportamentais, as crenças comuns, né? Criança que vem do externo, né? E aí você já vai se, se habituando já ao uso desse, desse mapa e desses conceitos. Beleza? Combinado. Então é isso. Fica com Deus, muita paz. Qualquer dúvida pode entrar em contato e até. Gratidão. Então,